Aqui está esse congresso lotado. Como nós da oposição gostaríamos que estivesse permanentemente acompanhando todos os atos desse congresso. Como haverá de vir quando esse congresso voltar a ter os direitos de decidir e não apenas homologar. Nós os componentes da Aliança Renovadora Nacional saberemos cumprir o nosso dever. É necessário que não se façam confusões. Sabe-se bem que há, hoje, no mundo inteiro, um elemento novo que se chama terrorismo. Não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, desafiando as democracias, infernando a vida das nações e este governo que hoje ainda há pouco falava na existência de terrorismo ele se esquece que terrorismo político só se caracteriza quando o regime é democrático quando ao contrário do que ocorria aqui no país se sufocaram todas as liberdades e aqueles portanto que desesperados muitas vezes sem ver perspectivas para o futuro homens e mulheres, muitas vezes trabalhadores, que foram presos quando se encontravam na praça pública. No dia da votação, o MDB reapresentou a sua proposta de anistia ampla, geral e restrita, que recebeu a adesão de vários membros da arena. A tensão se instalou no plenário. Por um acordo de lideranças, foi aprovado o substitutivo de Hernani Sátiro. A proposta do governo abriu-se o período de apresentação de emendas. A anistia é o reencontro da nação consigo mesma. Depois de tantos erros e animosidades, eu tenho 52 documentos das entidades mais representativas deste país. Cada um deles condena como iníquo o projeto do governo e pede anistia ampla, geral e restrita. Eu peço ao Congresso Nacional, eu peço ao Congresso Nacional que promova a rebelião das consciências antes que venha a rebelião das massas. O MTB decide retirar as emendas apresentadas, centrando fogo na emenda de Jalma Marinho. Senhor presidente, desejo que neste momento, quando desta emenda, depende, inclusive, a vida e a liberdade de jovens brasileiros que estão na prisão. E neste momento desesperado, senhor presidente. Atenção dos senhores congressistas, que é o seguinte: o texto da emenda. 53 de autoria do deputado Djalma Marinho e que será votada pelo processo nominal neste momento substitua-se os parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro pelo seguinte parágrafo único consideram-se conexos aos crimes políticos para os efeitos da presente anistia além dos atos preparatórios e complementares de crime político os crimes de qualquer natureza praticados por motivação política. Líder da Aliança Renovadora Nacional, o deputado Nelson Marquesan, como vota? A liderança da Arena vota contrariamente, <risos> fechando a questão em torno contrário a essa emenda.